Fala galerinha do YouTube, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a criar sua conta segura e correta Na casa de apostas Bet Nacional Porque eu vi que tem muita gente que conseguiu fazer a conta errado, pessoal Clicou em qualquer link que viu lá no Google, criou a conta errada E muita gente teve até dados clonados Então presta muita atenção Eu já vou te ajudar e deixar o link do site oficial da Bet Nacional aqui abaixo Eu vou te ensinar o passo a passo na tela do meu computador A como criar sua conta a como depositar e como sacar Então segue esse passo a passo aqui Para você não ter dor de cabeça lá na frente Eu já estou há três meses aqui na Bet Nacional Faturando uma boa grana E vou te mostrar aqui agora o passo a passo Bom galera, então vamos lá Depois de você clicar no site oficial abaixo Que eu deixo na descrição E também fixar no primeiro comentário Somente aqui o original Para você criar a sua conta agora no passo a passo Clicou no link, você vai vir para esse site. Lembrando que pode ser pelo seu celular e tanto pelo seu computador que vai dar certo também, porque o site é bem intuitivo. Você vai clicar aqui em cima em criar conta pessoal vai pedir aqui alguns dados eu vou tampar os meus dados aqui mas segue o passo a passo lembrando que você tem que ter mais 18 anos para criar sua conta aqui dentro da Bet nacional pessoal então se você não tem mais 18 anos peça para seu pai para sua mãe para seu irmão para sua irmã ou para algum amigo porque vai interferir lá na frente para você depositar e para você sacar então tenha mais 18 anos coloca aí seu cpf dá um ok e vai puxar o nome completo aqui, beleza? Coloca aí o seu melhor e-mail. Coloca aí seu telefone. Você vai colocar um login. Para você é muito importante. Salva esse login aí e você vai precisar para fazer depois aqui dentro para você ter o acesso da Bet Nacional. Eu recomendo que você coloque o seu melhor e-mail e um login fácil. Uma senha fácil para você lembrar, para você não esquecer e ter dor de cabeça. Pronto, colocou a senha. Você vai marcar aqui tem mais 18 anos, que concorda com os termos aqui. Depois clica aqui no botão laranja, criar Conta, beleza? Depois de criou a conta, o seu cadastro foi realizado com sucesso. Você vai ter que fazer o login agora lá em cima em usuário e senha, o mesmo que você acabou de criar sua conta. Pronto, já fiz meu login aqui dentro da Bet Nacional aqui. Cara, tem muitos jogos legais. Tem futebol, tem basquete, tem uns jogos virtuais que eu gosto muito. Tem futebol americano, boxe, MMA. E vou mostrar para vocês aqui primeiro, antes de você jogar, claro, tem que fazer o depósito. Como depositar na Bet Nacional? Você vai ver aqui do lado direito, perto da sua fotinha aqui depositar e aqui vai mostrar a opção que você tem para você depositar eu recomendo que você deposite aqui dentro por pix cara porque cai muito rápido e o pix é a partir de um real pessoal cara é muito fácil você pode colocar um real 10 20 50 reais e vai gerar o código do pix você vai abrir seu aplicativo aí muito fácil seu celular você deve estar acostumado a fazer isso Faz o pagamento, vai cair em poucos segundos aqui dentro da Bet Nacional e você vai estar tá apto para entrar nos joguinhos aqui dentro da Bet Nacional, beleza? Deixa, deixa eu mostrar aqui um jogo que eu gosto bastante e já faturei uma grana bem legal aqui na, no Aviator, pessoal. Não sei se você conhece sobre o aviãozinho, né? Quando ele decola, ele vai multiplicando os ganhos. Eu já faturei uma grana muito top aqui dentro. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo como que ele funciona. É o joguinho do Aviator, pessoal. O aviãozinho, quanto mais tempo ele fica decolando, mas ele vai multiplicar os seus ganhos. Você pode colocar aqui um, dois reais, dez, o valor que você quiser. E quanto mais tempo ele ficar, ele vai multiplicar os seus ganhos, pessoal. Então depois de você depositar, você vai fazer seus jogos aqui, cara. Eu gosto bastante aqui de fazer apostas, não só no futebol né que eu já sou apaixonado, mas também nos jogos aqui e esportes pessoal, gosto bastante aqui do joguinho de Counter Strike, gosto também daquele joguinho do aviãozinho, né que é o Aviator já tive grandes resultados aqui na minha conta principal, então aqui mostrando pra vocês aqui, todos os jogos, cara não tem travamento, não tem delay, cara, roda liso, se você tiver com a sua internet Wi-Fi no seu celular ou no seu computador, todos os jogos aqui vão rodar liso pessoal, então se você também gosta de futebol, basquete, tá tudo aqui do lado esquerdo, beleza? E você pode fazer as suas entradas, é muito intuitivo para você fazer a entrada, você escolhe o jogo que você quer coloca o valor da aposta e depois aceita, faz a aposta e é só aguardar para você ter grandes resultados beleza? Vídeo bem rápido aqui, agora eu vou te mostrar como sacar depois que você depositou, jogou teve seus ganhos, você vem aqui do lado direito novamente aqui no seu perfil e você vai clicar em saque pessoal aqui ó, onde você vai banco e você vai colocar aqui, saque, beleza? Vai ser por Pix também, a única maneira nesse momento aqui é por Pix. você depositou por Pix, saca por Pix. Você vai selecionar a sua chave, pode ser qualquer chave aí, celular, CPF. Você vai colocar aí o valor e depois vai clicar aqui em solicitar saque. Vai cair em 15, 20 segundos na sua conta. É um dos pagamentos mais rápidos que eu já joguei em casa de apostas. É o da Bet Nacional, pessoal. Beleza? E qualquer dúvida que você tenha sobre o depósito, sobre um jogo, sobre um saque, Aqui embaixo, laranjado, tem aqui as mensagens, tem um suporte oficial da Bet Nacional. Qualquer dúvida do saco aqui, do depósito ou o joguinho que você está jogando aí pode mandar que eles vão responder em poucos minutos, beleza? O que eu gostei muito, que eu migrei aqui para a Nacional, foi isso. Foi o depósito e o saque muito rápido e tem um suporte e não trava, pessoal. Roda liso todos os jogos e eu consegui ter grandes resultados aqui na Bet Nacional. E vou trazer aqui nos próximos vídeos para você, ensinando você a ganhar dinheiro com esses jogos aqui, principalmente do Aviator e no eSports, beleza? Espero que você tenha gostado, se ficou qualquer dúvida, manda seu like aí, deixa seu like se você gostou, manda seu comentário abaixo que eu vou responder todos com o maior prazer, beleza? Fica com Deus e um grande abraço, fui!